Debaixo da laranjeira Onde está a flor aberta Foi onde o Joaquim Caixeiro Enganou a Laurisberta Laurisberta foi para casa Tão tristinha a querer chorar Onde a sua mãe lhe disse minha filha desgraçada Cala-se lá minha mãe Não me esteja a reliar. Eu vou ter com Joaquim Para comigo casar Joaquim, meu Joaquim Vou-te pedir um favor que me dês a tua mão Quero ser o teu amor Não te dou a minha mão Nem de ti quero saber Só te peço, Lauris, Verta, Não me tornes a parecer Adeus, rapazes do Porto, vou-vos pedir um favor, não caseis com Lauris Berta, já lhe tirei o valor, já lhe tirei o valor, debaixo da laranja.